Bom, pessoal, a primeira atividade que a gente vai fazer com a peteca, que a gente construiu, é experimentar. A gente vai lançar ela para o alto, agarrar, lançou, agarrou. E aí vocês percebam que a parte da bolinha sempre vai para baixo, dependendo da força que a gente aplica. Tá? Depois a gente vai experimentar com as mãos, rebatendo a peteca de várias formas. Lado, o alto, com a mão direita, com a mão esquerda, né? A ideia é